Salve rapaziada, acho que alguém quer ser filmado primeiro Mas vamos filmar ele primeiro aqui Salve tu aqui Dá um para pra galera rapaziada Ô, rapaziada, eu tô de volta com a Kena, olha aí ó, rapaziada Tô de volta com a Kena aí, comprei tripé mano Finalmente achei esse tripé aqui, não era isso que eu queria exatamente Mas esse daqui ia dar pro gasto aqui, ia dar pra segurar E é isso aí rapaziada Como vocês viram no título aí rapaziada, eu vou estar viajando Lá pra Maceió, mano, lá, tipo, bem, bem longe daqui, dá, da, tipo, não sei quantas horas, mas dá é muito longe, mano. Primeiro a gente vai passar em São Paulo, é, vai ficar, tipo, umas seis das 9 até 6 horas da tarde, não sei. Não sei como é que é tal na passagem ali, mas eu acho mais ou menos isso. Então a gente vai passar o dia inteiro no aeroporto lá e eu vou estar gravando os vídeos pra vocês, rapaziada. Vou fazer tipo um make-off assim do, do canal, tá ligado? Vai ser bem massa, então. Vou, vamos fazer assim, ó. É, toda vez que abrir um vlog, vai estar tá hashtag e um número aí pra você saber qual episódio aí vai estar tá aí no canal. Eu vou estar tá indo de várias praias. Vou estar tá indo pra Porto de Galinha também. Em várias outras praias ali Por perto de Maceió. Mas exatamente aonde a gente vai ficar nesse. Amanhã, no caso, né, a gente vai direto pra praia dos franceses, então dá mais ou menos meia hora de carro ali, hein Acho que primeiro a gente vai pegar o Uber, depois a gente vai para as praias ali de perto Então é isso aí, rapaziada, eu vou descendo lá embaixo pra fazer um time aí, mano Porque hoje deu sol, hoje finalmente deu sol também Faz um tempinho aí que não dava sol aí no, no balneário, mano É isso aí, rapaziada Ó lá, mano, olha o tamanho da praia lá, dá pra ver a praia daqui, velho É isso aí, rapaziada o Duque tá aqui ó, dormindo Tirando uma soneca Que agora é o horário exatamente que ele dorme, tá ligado? Então, geralmente ele dorme essa, esse horário até umas 4, 5 horas da tarde e Depois ele fica tipo com energia Né Duque? Tem que dormir de noite, não de manhã Olha aí rapaziada, já volto com vocês Ó, pra quem tem dúvidas é do meu cenário também É meu cenário aí ó, meu setup game também e é isso aí, rapaziada. Se tiver tremendo um pouco aqui, não, não estranhe, porque não tô mais acostumado, tá ligado? De segurar aquilo. É, eu tô acostumado a segurar a GoPro e a GoPro tu pode acabar balançando que ela não treme. Então não fica aí, a qualidade vai aumentar agora. Vocês estão aqui, mano? Aí agora tá assim, agora é melhor. Mas é isso aí, rapaziada. Tô descendo. Até daqui a pouco. Fui! Rapaziada, peguei a GoPro, velho Tive que subir Duas vezes ali pra gravar, tá ligado? Porque aqui não, não, não aguentou, tá ligado? Tem muito vento E, rapaziada, eu vou estar tá mostrando os takes aí pra vocês Da praia, o Duque, eu peguei o Duque Aproveitei e peguei o Duque já mano Aproveitei e eu trouxe o Duque pra passear, rapaziada E, galera, eu vou estar tá indo amanhã, mano É... Pra para Maceió tá ligado a gente vai umas 9 horas da noite da manhã na verdade e não come planta não cara tô comendo planta aqui galera olha isso olha isso hum. e a gente vai umas 9 da manhã e vai chegar lá umas seis da tarde tá ligado vai ficar o dia inteiro no aeroporto tô cheiro puxado mas é isso aí rapaziada. Vou mostrar os takes aqui pra vocês que eu já tinha feito Que eu já fiz, na verdade Como eu tive que voltar pra pegar a GoPro para do microfone E é isso aí, rapaziada Segue os takes porque Literalmente o tá um deserto Olha isso, rapaziada Tá literalmente um deserto, mano, olha isso Na moral, velho Bom, galera, eu tô aqui na calçada agora E, galera Vai ser baita massa lá em São Paulo, rapaziada eu vou tentar fazer tipo... Como eu falei no início do vlog, eu vou tentar fazer tipo... Uma mini série aí de... Da, do Nordeste, tá ligado? Então a gente vai passar por várias praias lá Vai ser muito da hora, vem que Ó A gente vai passar por várias praias E vai ser muito da hora, rapaziada Tô ansioso pra viajar, tá ligado? Bom, rapaziada, foi em busca de um... Do Nenegro um, agora Cheguei lá na, na barraquinha ali Que é o único lugar que tem ali No restaurante eu vou pagar caro, tá ligado? Porque eu não vou ali E na... no que eu acho que ele é um pouquinho mais barato E é isso aí, rapaziada Depois, voltando pra casa aí Eu converso melhor com vocês aí sobre A viagem Tamo junto Foi Bom, rapaziada, cheguei Os dupe tá aqui, o dupe tá aqui também E é isso aí, rapaziada, ó Ó, vem cá Eita, caralho viu é muito grande. Então rapaziada, eu vou viajar amanhã, às 9 horas da manhã. E basicamente eu nem vou dormir, eu acho que. Como. não sei vocês, tá ligado? Mas quando. Tipo, quando eu vou viajar eu fico muito ansioso, tá ligado? Pra poder chegar no destino e chegar e poder fazer alguma coisa, tá ligado? Ainda mais como é de avião, e avião também é um pouco cansativo pra viajar, tá ligado? Então vai ser bem cansativo. A gente vai chegar mais ou menos. Não sei se é 6 horas da tarde ou se a gente vai cá no aeroporto até 6 horas da tarde. Eu não sei como é que tá a passagem ali. Eu tenho que ver com meus pais, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Vai ser uma nova. Uma nova rotina aí no canal também. Uma nova rotina aí no canal. Vou ter vlog. Não sei se eu vou conseguir postar os vlogs é, no dia certo. Porque como lá não vai ter internet boa, tá ligado? Não sei se a internet é boa do. da pousada ou do hotel que a gente vai ficar e. E provavelmente a gente vai ficar na, na, casa da, é, na casa da minha tia Eu acho que lá também tem vai ter internet Então vai ser muito bom se, for, se tiver internet vai ser bom que eu vou conseguir upar os vídeos E se não tiver vai ser ruim E eu vou ter que dar um jeito de postar os vídeos, tá ligado? Nem que eu vá, no, nem que eu vá num lugar assim Uma cafeteria que tem uma internet boa, tá ligado? Mas é isso aí é Vlogzão pesado vai sair agora só pra né, fazer um pedaço, a gente vai fazer várias coisas também A gente vai na praia do francês, a gente vai direto, né A gente vai pegar o Uber, ou, não sei se a gente vai pegar o Uber ou a gente vai alugar um carro direto ali Mas eu achei, provavelmente, primeiro a gente vai pegar o Uber, né, Para se organizar, é tudo certinho E depois a gente vai alugar um carro para poder viajar pelas, pelas praias ali Se não sai muito caro o Uber, né, Ficar pagando o Uber, sai o meu preço do aluguel do carro e é isso aí rapaziada, tamo junto, eu vou passar duas semanas lá E mais tarde eu volto com vocês aí pra ajeitar as coisas Fui Eu tinha gravado essa parte aqui, mas não deu pra ver nada, tá ligado? Então, vou fazer outro outro take aqui pra vocês. É... Rapaziada, eu cheguei muito cansado de, da viagem, tá ligado? Praticamente, eu não dormi. Tipo, dormi, só que tirei aquele cochil ali no avião, mas tipo, como o um avião é um pouco desconfortável dormir, de porque literalmente o avião não deita, tá ligado? É esse aqui, o que deita é isso aqui, tá ligado? Então, é bem pouco. E... Mas eu cheguei aqui, a padaria Chegou. Bem tranquilo, tá ligado? Os quartos aqui. Pegamos o quarto aqui, ó. Feliz aqui, pá. E meus pais estão do outro lado ali, do outro quarto. E ó, já o um meio setupzinho aqui pra mim editar tá, pá A câmera ali. E eu trouxe os, os negócios, é... É... para botar na cabeça da GoPro para poder gravar embaixo da água. eu nunca gravei com, com esse equipamento da GoPro embaixo da Água Eu vou até fazer um teste também e é isso aí rapaziada então se você gostou do vídeo aí não esquece de deixar o like o vídeo ficou muito bom desde lá de Balneário até que em Maceió eu gravei tudo tá ligado tem que não gravar uns um vídeos desse desse estilo assim vou gravar todo todo todo é, toda a rota tá ligado então eu não gravei muito nos aeroporto porque não deu tempo tá ligado praticamente não deu nem tempo para a gente sentar e comer a basicamente nem almoçou direito lá então praticamente a gente pegou um McDonald's ali e tive, tivemos que comer no, no aeroporto correndo ali porque não podia podia comer mas não podia ficar sem máscara, né então é, a gente teve que comer correndo ali para poder é, na verdade o caso que não podia comer ali era porque o avião ia decolar e eu basicamente ia voar pra tuca é lá, então. Nem por causa da máscara também, mas, mas por causa do. do avião decolar mesmo. Mas é isso aí, rapaziada. A viagem foi bem boa. Vou estar tá gravando mais vídeo aqui, então fica aguardando aí. E lembrando, é, os vídeos vão estar tá, vão tá com a hashtag aí no início do vídeo, tá ligado? O vai estar tá timelapse e a hashtag ali do. Vai estar tá a hashtag e o numerãozinho ali pra vocês saber qual é o episódio, tá aí. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo aí. Fui.